Lua Estão olhando para a lua e um pergunta para o outro Que cheiro de pneu queimado oh, Qual que fica mais perto, a lua ou o homem? pois, a lua, é claro Por quê? Como assim por quê? Daqui a gente consegue ver a lua, mas troféu do melhor pensamento do ano vai para Marquinhos. Mas aqui a gente não consegue ver Londres. É. E aí, pessoal, gostou? Não. Essa é a nossa, o que, filho? Tô na nossa live. Não sei se você tá não na nossa Você gostou dessa piada? Você gostou? Então, daqui a pouco, é, não é, filho? Manda beijinho pro pessoal. E até mais, pessoal. Dentro de 30 ou 40 minutos, estou 40 minutos, estou 40 minutos, estaremos com você. Assim. <tos>